As soluções de gestão de caixa e tesouraria são focadas na gestão de alta performance da área financeira, gerando informações em tempo real, além de relatórios e estatísticas semanais e mensais, com uma sólida tecnologia de integração aos sistemas de gestão e comunicação bancária, para leitura de tratos e envio de transações. Permite automatizar a conciliação financeira, gerenciar as despesas bancárias e controlar as disponibilidades. Todas as transações efetuadas no caixa são automaticamente contabilizadas no sistema de gestão. Assim, sua empresa consegue planejar e acompanhar o fluxo de caixa de forma personalizada. Com versões também disponíveis em nuvem, em poucos dias, sua empresa poderá desfrutar de toda a qualidade e comodidade das soluções GESPLAN.